Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula E bom, essa aula aqui é um pouco especial Eu estou fazendo essa aula com o intuito de ensinar vocês alguns conhecimentos relativamente básicos em linguagem C tá? E antes de começar eu peço que você, por favor, se inscreva no meu canal tá? Deixe um joinha, compartilhe esse vídeo aí para as pessoas que você conhece, que gostariam de aprender muito dessa área de programação, tá? É, o que acontece aqui é que eu tenho uns colegas da minha faculdade que eles estão com dúvidas né, nessa matéria de programação, pelo menos no início da programação e aí eles me pediram para dar essa aula, tá? É, eu gostaria muito que vocês, por favor, é, compartilhem esse vídeo, deixem um joinha, tá? E antes de começar, também gostaria de falar que essa aula vai ser um pouco longa, tá? E, por favor, façam todos os exemplos que eu for demonstrar aqui, porque, de modo geral, você só aprende a programar se você fazer, tá? Se você pôr a mão na massa, se você for lá, se você for tentar, e sem isso não vai dar muito certo, tá? E antes no começo também eu gostaria de avisar que sei que muitos de vocês tentam aprender a programar com o codeblocks tá o codeblocks ele é uma IDE uma IDE é como se fosse um bloco de notas tá bloco de notas escritas e tudo mais e é um bloco de notas no qual você compila o seu projeto gera o seu projeto e tudo mais tá só que eu percebo que as pessoas olham com o CodeBlocks, é, um pouco visual meio antigo, tá? E também porque nas empresas de tecnologia é normalmente utilizado o VS Code, tá? Visual Studio Code ou até outras plataformas, mas de modo geral, o VS Code é o melhor é, o lugar para se programar, tá? É, então, como eu quero algo novo, quero tentar ensinar vocês uma coisa diferente, eu gostaria que vocês utilizassem o VS Code, tá? Bom, vamos lá. Né? Eu preciso que vocês baixem o seguinte. Eu vou demonstrar aqui, vou baixar aqui também. Vamos fazendo passo a passo, tá? Vamos lá. Eu vou baixar uma coisa chamada MinGW. O que que o MinGW ele faz? Ele simula, tá? Ele simula como se fosse um compilador. Na verdade ele é o compilador, tá? O compilador é, do GCC, ou seja, ele vai pegar aquela programação que a gente for fazer, ele vai compilar. O que um compilar faz? Ele vai pegar e vai virar um executável, algo que a gente possa manipular os dados, tá? E o GCC faz esse cara e o GCC ele é do mingw, correto? Pelo menos aqui no Windows, tá? O GCC funciona com o mingw. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no Google procurar mingw gw tá é, a gente vai achar esse carinha aqui tá esse é o site oficial tá e bom você pode fazer o download com o sourceforge.net então tá aqui fazer o download e aí a gente também vai baixar né o vs code Bom, instalar, continuar. Esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, tá? Eu vou detalhar processo por processo e tudo que vocês terão que fazer. enquanto está baixando vou abrir aqui o site do VS Code Visual Studio Code eu também vou fazer o download. Tá. Então, fazendo download aqui beleza baixar instalar eu aceito próximo vamos instalar aqui não quero criar um menu quero colocar no path instala está instalando Vamos dar um continue aqui no MinGW Beleza Bom, aqui tem todos os pacotes E tem os pacotes básicos A gente vai querer os pacotes básicos Então marcar para instalação Dentro do MinGW tá. Marcar para instalação Marcar para instalação Tudo mais Ok, Opa. okay. Todos os pacotes a gente dá um apply changes, dá um apply e está fazendo o download. Tá bom, vocês podem ver que o PS Code já concluiu, né? okay, o carinha já está aqui. Né? primeira coisa que eu vou fazer nele aqui para melhorar é mudar. Tá, deixa eu vir aqui em File, Preferences, Settings, mudar a. Fonte, tá? Então eu vou colocar 26 para enxergar melhor na tela se você está no celular, mas logicamente espero que você esteja no PC para tentar fazer esse tutorial, tá? Ou pelo menos entender a programar. Chato. Logicamente, se você está no Linux, você tem a opção de não precisar baixar o MinGW. Né? fechar o diálogo automaticamente assim que a atividade for completa ou seja ele está instalando né é, extraindo instalando e depois que finalizar esse processo ele vai fechar a janela Aqui. antes de mais nada a gente tem que vir aqui escrever env tá na busca e a gente vai editar as variáveis de ambiente então a gente vai vir aqui a gente clica em variáveis do sistema clica em perf e a gente tem que adicionar essas duas variáveis o minGW/bin e o mingw mcs Barra 1.0 barra bin tá? Então só vem aqui Você clica e você digita né? MinGW e tudo mais tá? Ok O tá. que que acontece? Com isso a gente vai ter um mar controle No MinGW né? A gente não vai precisar Ficar instanciando toda hora e enfim Vamos lá, vamos começar por a mão na massa. Então vamos abrir aqui o VS Code, nosso querido e amado editor de texto. Tá. Entre aspas, né? <risos> Bom, é, o que, que eu quero que a gente faça? Né? A gente vai criar aqui o primeiro, então, uma, é, uma pasta, né? Vou selecionar essa pasta aqui de monitoria, monitoria Pode ser né? Ok, vocês verão que tem um terminal aqui É muito importante esse terminal né? A gente vai fazer todo o processo de compilação dentro dele né? Bom, o que, que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai vir aqui, File, New File Então aqui a gente vai criar um novo arquivo E aí, uma estrutura é, em C é, ou seja, o código em si, em geral, ele é baseado da seguinte maneira. Você inclui as bibliotecas. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca ela é uma parte de um código tá? em que você adiciona seu código para diminuir o seu código principal, as funções e tudo mais, é, ficar mais claras tá? o que você pretende fazer. E também você pode colocar essa biblioteca de uma forma em que, é, por exemplo... O seu computador tem uma DLL, DLL é uma biblioteca, e essa DLL é paga, enfim, você pode importar e tudo mais, tá? Obter funções dessa biblioteca no seu código principal. Mas o que a gente vai fazer aqui é dar o começo, dar o start. E primeira coisa que a gente precisa fazer é incluir uma biblioteca. Depois que você inclui uma biblioteca, você digita o seu código, tá? O que a gente vai fazer? É hashtag include... STDlib.h O que, que esse carinha aqui? É? Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só salvar, tá? Como world.c, Tá? Salvei. O que, que esse carinha aqui faz? Esse carinha aqui, ele é STDlib. O STDlib significa Standard library, Ou seja, ele serve para, por exemplo, conversão, tá? Conversão de memória, controle de processo busca matemática, tanto é que tem uma, uma biblioteca específica de matemática, enfim, esse carinha aqui é muito importante inclusive temos também o hashtag include do stdio.h esse carinha aqui também é muito importante, o stdio.h ele diz a respeito do standard input output o que acontece? Aqui é onde você digita, então ele lê os comandos do teclados, ele também, você tem as funções de printf, scanf, fprintf, fscanf, enfim, ele tem várias funções, tá? Bom, assim que a gente incluiu então as bibliotecas, a gente vai iniciar o nosso código para fazer essa inicialização, vamos então digitar void main e aqui a gente vai digitar printf. Olá mundo, tá. como que funciona a estrutura disso daqui? Bom, assim que a primeira coisa que você gera no seu código, ponto C, ele vai aqui e vai procurar a função main, a função main é a função inicializadora de um código, tá? E o printf, ele é um cara... Um printf, ele vai mostrar na tela o que está escrito entre esses dois parênteses, tá? E dentro dessas duas aspas. Para você definir uma string, o que é uma string? Uma string é um conjunto de dados, tá? Conjunto de dados de quê? Por exemplo, letra, número, é uma string se você fazer tudo junto, tá? Isso aqui é uma string, correto? Olha, char de 11. Aqui, na no C, o que acontece? você define os chars chars são caracteres e depois você passa é, é, um, é uma conversa um pouco mais adiantada é o que a gente vai fazer agora de pouco nesse mesmo exemplo de vídeo, tá? mas o char de 11 ele, ele é uma string tá? é um conjunto de dados 11 são 11 espaços tá? bom, é, então este aqui é o nosso código inicial, tá? Para a gente fazer esse código funcional, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, desativar o antivírus. Cara, é horrível fazer isso daqui no, no Windows por conta do antivírus. Então, proteção de antivírus. A gente vai vir aqui, carregando. A gente vai configurar e a gente vai desativar a proteção em tempo real, tá? É muito chato isso. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o comando gcc. Se você for aqui, digitar um dir, você vai ver que temos o arquivo hello world .c, tá? Para abrir o terminal a gente vem aqui em terminal New Terminal, aí você vai abrir esse carinha aqui, que ele já veio aberto aqui no meu, tá? Hello C é o cara que a gente vai executar. O Hello C é esse arquivo que eu salvei, né? Ctrl S, ou melhor, né? é, Save S, aí eu salvei Hello C. O ponto .c é da linguagem C, logicamente, tá? Bom, pra gente fazer esse cara executar, a gente precisa compilar e para a gente compilar a gente tem que usar os seguintes comandos tá gcc -c ou seja -c significa que é uma linguagem C test.c ou melhor hello que eu confundi ali eu estou com uma colinha aqui tá hello C é o nome do arquivo hello C. ele vai gerar um arquivo .o esse pontuou significa que ele foi compilado com sucesso. Tá, Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Ele não funciona, ele é só uma compilação. Para a gente gerar um executável, a gente tem que usar um outro comando: gcc -o. A gente passa o nome do, com, do arquivo, pode ser Olá Mundo, tá? e aí a gente passa o arquivo: olá, hello. Load. O, tá? e a gente gera um executável dir temos aqui olamundo.exe então olamundo.exe e ele nos retorna tá? o Mundo foi descrito com um printf tá? isso é muito simples, muito baba e é o que a gente está dando um pontapé inicial o comecinho tá? bom Agora a gente vai entender uma coisa muito importante, de extrema importância, dentro do C e tanto em outras linguagens, que são os tipos das variáveis, tá? Por exemplo, deixo aqui fazer uma anotação, pra gente fazer uma anotação é, onde não interfira no nosso código, a gente pode utilizar este tipo de é, anotação em que Toda vez que a gente for escrever aqui dentro Ele deixa de outra cor né? E claramente Essa escrita não será afetada Assim que você compilar Por exemplo, se eu compilar esse mesmo código Sem essa, esse ponto e vírgula no final O que, que vai acontecer? Vai acontecer Que ele vai nos retornar um erro Que o erro será Deixa eu só mostrar para vocês aqui GCC-C hello HelloRoad.C Ele vai retornar um erro falando que Esperava um ponto e vírgula na linha 12 Ou seja A linha 12 é aqui E ele termina aqui Então falta um ponto e vírgula aqui Dá um ctrl s, salvou Compilou, voltou, não deu erro nenhum tá? E aí a gente fez essa anotação Beleza? Vamos fazer o seguinte Vou demonstrar para vocês aqui ó, Tipo de tipos né? Tipos de variáveis Ok Temos char temos int, temos float, temos string. Tá? Isso é o pontapé inicial. Bom, o char, é, vocês verão aqui eu demonstrar para vocês. Tá? O char ele é uma denotação tá? de porcentagem. O que? C. O int, ele é uma porcentagem d, minúsculo, tá? O float é porcentagem f, e o string, ele é um conjunto de dados, já mencionado aqui pra vocês anteriormente. Então, ele é um porcentagem s, tá? String s, cada um tem aí a sua inicial, só aqui, que é um pouquinho diferente, aqui também, tá? Enfim, não precisa decorar Isso daqui tem tudo uma tabela na internet Se vocês quiserem dar uma olhada depois Beleza? Bom, vamos então ao nosso segundo exemplo né? Vocês já entenderam como funciona Uma demonstração na tela gcc-c hello .c, É onde a gente compila Bom, necessariamente todo comando Precisa de um ponto e vírgula no final tá? Esse ponto e vírgula no final diz que para o né, compilador. Olha, terminei o comando. Tá? É isso basicamente que ele fala. Bom, vamos então fazer um outro, um outro exercício, um exercício um pouquinho melhor, que vamos agora definir uma variável. Uma variável, tá? Ela é um lugar na sua memória do computador, onde essa memória será armazenada um valor. E esse, essa memória, né, ela tem um endereço, ela é como se fosse uma casinha, e essa casinha tem um, um, um endereço, né, logicamente, tem alguma coisa dentro, que é o valor da sua variável, tá. Vou demonstrar melhor aqui para vocês, Eu vou até pegar um exemplo na internet, que é, por exemplo, é, gaveta de memória, é, exemplo de programação. Vamos ver aqui em imagens... Uh, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu aqui hum. O que que acontece? Deixa eu pegar aqui, por exemplo Melhor, melhor Alocação de memória Aqui Por exemplo, olha Eu tenho... É, não é interessante isso aqui para gente. Vou pegar aqui este exemplo aqui, tá? Este exemplo. O que acontece? Você tem o endereço da memória e você tem a sua variável. O que, que a variável é? A variável é um valor em que varia, é dado o código, tá? Então você, vou demonstrar para vocês aqui no código, posteriormente, depois dessa explicação... Você tem o conteúdo da sua memória. Esse conteúdo fica armazenado na sua memória é, do computador. Então fica lá no seu processador, na sua memória RAM. E o que acontece é, essa memória ela tem um lugarzinho. Então são várias gavetas de memórias. E aí você coloca a sua variável em uma dessas memórias. Tá? Em uma dessas gavetas do conteúdo da memória. E aí ela se aloca dentro dessa gaveta. Tá? Existe um ataque é, é, isso é hacking, tá? Existe um ataque hacking que diz a respeito de é, buffer overflow, em que ele pega esses conjuntos de memória, ele começa a alocar muita, muita, muita variável nesses conjuntos de memória. E aí, ele, o que acontece? Seu PC trava, porque ele não aguenta é, essa, essa quantia tá? de informação dentro da sua memória, e aí o seu PC crash. Tá? Isso é, é pra quem gosta, né? bom, é, então vamos voltar aqui o código é, vamos lá primeira coisa que a gente precisa fazer então é inicializar uma variável então por exemplo vamos inicializar um inteiro é, int uh, sei lá é, i ok inteiro i então eu estou definindo o i como uma variável. Então, i vai receber o quê? 3 mais 2. Como são números inteiros, né, sem vírgula nem nada, são números inteiros correspondentes a uma conta. Então, o i recebe 3 mais 2. Tá? E aí, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir, lembrando, porcentagem de. Porcentagem de. tá? E aí a gente passa o i, aqui a variável i. E aí a gente vai mostrar esse valor, ou seja, uma conta, 3 mais 2, a gente vai mostrar na tela de uma forma mais prática. Então, vamos lá. Deixa eu só salvar como um outro arquivo, por exemplo, save exemplo 1.c C, ou sei lá, né, outro nome, se você pode... Se você quiser, você pode escrever escrevendo dentro do próprio arquivo, renomeando, enfim, você decide aí. Bom, gcc-c, exemplo 1.c, ok. A gente vai então compilar, né? Gcc-O, vamos dar o nome de exemplo 1, é, exemplo 1.c, ou melhor, O, né? O e aí ele vai executar geral executável exemplo 1.exe ele vai retornar retornar uma soma né? sim tá? você pode colocar assim também olha por exemplo é, o valor é dois pontos lembrando tá é, o que acontece se você colocar acento aqui pode dar erro no, na hora que você for compilar o seu código ele pode dar erro e para isso a gente precisa importar uma biblioteca, enfim, isso fica para um vídeo futuro que eu posso fazer. Tá? Vamos então abreviar os acentos, né? por exemplo, o E deixa mais fácil. GCC O, executar o valor E, e aí a gente passa o valor E, sim, tá Lembrando, o porcentagem D ele diz a respeito da sua variável, ok? Então, se você tem um porcentagem D, ele é a sua variável de inteiro. Bom, como eu já mencionei, né, é, eu falei aqui para vocês, olha, a gente tem a opção de mostrar né, mostrar o conteúdo da sua memória e a gente também pode fazer a demonstração da, do endereço da memória. Que isso é muito importante também. Né, posteriormente, você pode fazer, é, como disse, alocação de memória, Estrutura de dados é uma matéria que é exatamente essa matéria de pegar, modificar a memória, enfim. A gente vai aqui, o valor é? Tá, é o valor o quê? Essa daqui é o valor da variável. O valor da variável é esse aqui. Tá, agora a gente vai modificar, a gente vai mostrar o valor do endereço de memória. Ou seja, para mostrar, a gente só coloca um... Um e comercial no final tá? da sua variável. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, GCC-C, GCC-O, vamos executar, ok? O endereço da memória é esse valor, tá? não é a soma, não é 5, ele mostra o endereço pertencente à sua memória no qual você alocou o valor 5, tá? Bom, isso aí é importante, tá? é muito importante futuramente em, em algo um projeto mais interessante mas pra gente a gente só tá conhecendo ainda então é um começo tá bom vamos fazer uma coisa mais legal mais interessante pra gente agora que vai ser o seguinte a gente vai pegar duas notas por exemplo o aluno 1 ele é o aluno sei lá joãozinho eu joão é, foi lá e ele tirou a nota 1 tirou a nota 2 na prova eu quero saber a média como que a gente vai fazer isso daqui vai ser muito interessante a gente precisa obter as duas notas, fazer uma conta matemática com isso, ou seja, uma média aritmética de V por 2, e depois retornar este valor para o usuário. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos apagar aqui. Não, vai ficar exemplo 1 um mesmo e boa. É, vamos lá. Float nota 1. Um, Nota 2, média O que, que a gente está definindo aqui? A gente está definindo as variáveis Por exemplo, voltei ter a nota 1, um, nota 2 e a média são as variáveis tá? Bom, a gente vai fazer uma entrada de dados Como assim? A gente vai pedir para o usuário escrever a sua nota Ou seja, a nota 1, um, a nota 2 E a gente vai retornar para o usuário a média Para fazer isso, a gente vem aqui, vamos lá printf, olha o usuário, eu quero que você digite a primeira nota do aluno, tá? Eu quero que você digite a primeira nota do aluno, tá? E aí, beleza, ele vai digitar, mas como que a gente vai ler? Existe uma opção, um outro comando, uma outra função chamada scanf, o scanf, ele faz a leitura deste é, usuário né, dentro deste terminal e ele vai automaticamente colocar esse valor dentro da variável que a gente quer. Como assim? Bom, a gente tem que passar aqui o porcentagem f, tá? E a gente também passa qual a variável que a gente quer, ou seja, nota 1 tá? E aí ele vai pegar, ele vai o usuário vai escrever assim que ele escreve ele vai cair dentro dessa, é, desse valor nota 1 tá? o, float, na realidade, eles, é, o float, na realidade, ele é um valor onde você pode colocar vírgula então, Por exemplo, 8.5 tá, é, um, é uma nota com vírgula, ele é float, é um valor flutuante Beleza, a gente vai digitar a primeira nota, a gente também vai digitar a segunda nota Basta dar um CTRL C, CTRL V, ok? Digite a segunda nota do aluno e a gente recebe nota 2, ok? Ok, então a gente fez aqui, tá? A gente digitou a primeira nota, a gente digitou a segunda nota e agora a gente precisa fazer a média. E para fazer a média, média é igual a nota 1 um mais nota 2 dividido por 2, tá? Bom, deixa eu só fazer... É, alguns detalhes, tá? Por exemplo, o, é, a linguagem C ela tem uma coisa chamada é, camel case, tá? Deixa eu, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, né? É, o Camelo camel case. O que, que é isso? O camel case, ele é uma sigla em inglês, tá? Onde você tem o nome da sua variável ela tem diferentes é, formas de se escrever. Então, por exemplo, se você vir aqui, você digita é, nota1, tudo maiúsculo, ele não vai funcionar porque ele não vai achar essa variável já definida, você já declarou essa variável, não, não vai achar. E aí a gente encontra um erro tá, de digitação, de programação, isso não é interessante para a gente. Então, para a gente utilizar o case corretamente, a gente precisa utilizar corretamente a denotação que a gente já definiu, a gente já declarou essa variável. Então, float tem que ser dessa mesma forma aqui embaixo e aqui também. Média, mesma coisa. Tá? E assim, posteriormente, você vai progredindo dentro da sua programação. E você pode perceber, por exemplo, é, deixa eu abrir aqui... Uh, Aqui, esse exemplo é muito bom, olha, eu já vi isso aqui. Snake case, o que, que acontece? Você coloca um underline. Pascal case, você deixa só as primeiras letras das suas variáveis em maiúscula. Camel case, que é o mais interessante, né? É, você deixa a primeira letra minúscula, a segunda letra da sua segunda palavra maiúscula, tudo junto, sneaker, case com um tracinho e afim. Enfim, tem bastante coisa assim que você pode utilizar, né? Spongebob Case e tudo mais é, Bom, ok? Então este é o Camel Case Uma coisa que eu quis é deixar bem claro O porquê que a gente está utilizando o VS Code O VS Code ele tem uma inteligência um pouco mais interessante Para a gente do que relativamente os outros é, editores de texto Como por exemplo o CodeBlocks, enfim, outros Por quê? O VS Code ele tem uma inteligência, então você pode perceber que ele já nos retorna onde está o erro assim que você termina de escrever. Então, por exemplo, deixa eu deixar aqui tudo em maiúsculo, not oh, nota 1, ele já vai retornar, olha. É, deixa eu só salvar, ó, já identificou, ó, o identificador nota 1 não está definido, então a gente precisa resolver esse problema, e para resolver esse problema a gente já sabe, é só deixar tudo minúsculo, ó. nota 1. Salvou, beleza, ele volta a funcionar Antes mesmo da gente precisar compilar Para a gente saber onde está o erro e tudo mais Tá? Bom, é, então a gente já Definiu como funciona uma média A média ela vai receber os valores De nota 1 mais a nota 2 Dividido por 2 Ok Vamos lá E a gente precisa mostrar a saída Ou seja, qual que é o valor que vai retornar para a gente Então printf É... Uh, por exemplo, a média do aluno é dois pontos, a gente coloca um porcentagem F aqui dentro das aspas duplas, coloca uma vírgula e depois a gente coloca média, ok? Detalhes, detalhes que a gente precisa deixar bem claro aqui. Olha, você coloca um é, e-comercial assim no scan F, o scan F ele deixa escrito dentro do valor do endereço da memória tá? o scanf aqui também e para fazer uma conta você deixa sem este é, e-comercial e também assim que você mostra novamente esse valor no printf você deixa sem esse e-comercial, se você quiser mostrar uh, o endereço da memória, você coloca o e-comercial tá? espero que vocês tenham entendido isso bom, é muito interessante tá? isso aqui vocês também podem Olha que interessante, colocar um barra n no final. O barra n vai fazer com que ele quebre a linha, então vou só demonstrar sem barra n primeiramente, depois eu vou colocar o barra n para vocês verem, tá? Uh, eu também vou só colocar um return zero. O return zero, ele nos indica erro, enfim, é interessante a gente ter isso daí no nosso código. Uh, o que aconteceu aqui é o seguinte: o return zero ele só funciona com inteiros ou valores é, de retorno. O valor retorno int main é o mais conhecido: int. Você pode colocar float, pode colocar string, enfim. É, o que acontece? Quando você cria uma função, você tem a opção de fazê-la retornar ou não. Um void main nunca retorna nenhum dado. Então você pode deixar simplesmente void e tirar esse return 0 daqui. Ou pode deixar int main e colocar um return 0 para ele retornar algum valor. Tá? Isso aí é um papo de mais posterior para a gente. Bom, é, gcc -c c Vamos compilar aqui então x 1 Ponto ex então a gente vai digitar a primeira nota do aluno Por exemplo, 10 Tirou a segunda nota, 10 Então a média do aluno é 10 mil? Como assim? Simples Aqui que a gente coloca no F A gente tem que formatar o valor Então a gente consegue, por exemplo, colocar a quantia de casas máximas A quantia de casas mínimas Então a gente coloca aqui, olha É são várias casas, né? a gente pode colocar, por exemplo, 5.2f, ou seja, máximo de 5, mínimo de duas casas, então vamos lá, gcc-c, gcc-o, e GCC, aí a gente executa, então a gente tirou 10, 10, op, coloquei 1, um, e ele pegou também, então por exemplo, a média do aluno é essa média aqui, tá? 5.50, ou seja, pode colocar 5 casas, pode colocar duas casas, tá? Uh, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer bom, a gente pode mostrar né, se o aluno foi aprovado na matéria ou não e aí já entra um processo mais interessante para a gente aqui que é um processo de validação da nota que é, por exemplo, a gente faz um processamento dessa nota e a gente verifica com o OK. quê? a gente verifica com ifs ifs são condições então, se uma coisa acontecer, faça a outra. Se a média do aluno for maior que 6, ou seja, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno não está aprovado de forma alguma. Então, vamos lá. A média do aluno é tal. Vamos fazer essa verificação de média. Então, if, é, por exemplo, média maior que 6, então... O que, que ele vai fazer? Deixa eu dar um CTRL S aqui para ele achar. Ó, achou média, né? Print F. O aluno está aprovado. tá? Agora, vou colocar um ELSE. O que, que o ELSE faz? O ELSE é o caso ao contrário. Caso ao contrário, se a média for menor que 6, ou seja, meu camarada, você está reprovado. Então, o... Aluno está reprovado, tá? Ok, eu fiquei de mostrar para vocês como funciona o barra n. Então, tá? barra n ele quebra linha. Então, por exemplo, barra n aqui, aqui e aqui. O exemplo na realidade ficou sem quebrar linha aqui, tá? Mas eu vou, por exemplo, tirar esse barra n aqui e vocês verão que ficará tudo uma coisa só. E eu quero demonstrar também tá que a gente vai tirar esse void vamos colocar um int main vamos colocar também um return zero aqui embaixo ou seja toda vez que você tiver é, um, um valor de inteiro ou sei lá alguma variável aqui definido no começo do seu código no main você tem que ter um return ou se você colocar um void você não terá retorno algum tá bom gcc -c Exercício 1 GCC menos O, exercício 1 E a gente executa Então vamos lá Dite a primeira nota do aluno Primeira nota, vamos colocar, sei lá, 5 A segunda nota, vamos colocar, sei lá, 2 Ou seja, o aluno está reprovado né? Não deu muito certo é... O aluno está reprovado, não deu muito certo Mas o que aconteceu é que A gente colocou um barra N aqui A gente colocou um outro barra N aqui Né e a gente quer que mostre o aprovado, então vamos fazer novamente esse, esse exemplo. A gente coloca 10, 10, o aluno está aprovado, tá? Uh, e aí, o que, que a gente pode fazer? É, acho que é mais interessante a gente tirar esse barra N daqui, tá? Barra N daqui. Vamos tirar todos os barra N, Vou demonstrar para você como funciona isso daí sem o barra N. Deixa eu dar um Clear. Ctrl L para dar um clear no terminal tá? Para ficar mais interessante para a gente GCC C GCC O E a gente executa Ok, digite a, a primeira nota 10, 10 Aqui, ó tá vendo? Ele já fica uma coisa Muito chata de se ver, então a gente coloca O barra N no final para quebrar a linha Então a média do aluno é 10 né? O aluno está Aprovado, então a gente pode colocar Um barra N no final Aqui, aqui aqui Por exemplo, tá? GCC menos C, GCC menos O, a gente pode executar o mesmo exercício, 10, 10, ele vai retornar para a gente em quebra de linha aqui, diferente daqui. Ah, vamos lá, vamos lá. Ok, então a gente aprendeu como funciona o IF, o IF ele é um verificador, uma condição, tá uma condição de existência. A gente também pode colocar, por exemplo, if for maior ou igual que 6, faça tal coisa. Menor ou igual que 6, faça outra coisa. E assim vai, tem milhões de exercícios na internet que você pode pegar, tentar entender como funciona. É, vamos partir para o próximo exemplo. O próximo exemplo vai ser um for. O for ele é basicamente... É, Faça uma coisa enquanto esse valor de alguma coisa for menor ou igual que tanto, ou maior ou igual que tanto, e ele vai fazendo mais um. Nossa, acho que ficou muito complicado agora de se entender. Eu vou demonstrar para vocês aqui na prática. Bom, deixa eu só excluir esse exemplo aqui, a gente não vai precisar mais dele. Se você quiser, você pode criar um novo arquivo, salvar ele e tudo mais, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer na realidade é utilizar uma biblioteca, tá? uma biblioteca a mais. Não é necessário para o form, mas eu quero só demonstrar um conceito a mais do get. É, então, por exemplo, hashtag include conio.h. Essa biblioteca, ela nos libera a função do get só dar um ênfase aqui, é, toda vez que você estiver fazendo um comentário, você pode sim utilizar os caracteres especiais do seu teclado. Tá? Bom, int tá? vamos definir uma variável, int contador, okay? vai ser um contador, tá? o for como já disse, ele vai... Mostrando para você de um valor até o outro. É mais, é mais interessante na prática, eu acho, tá? o for. Mas ele também é muito interessante para exercícios de modo geral. Bom, for contador igual a 1, contador menor ou igual a 1, a 10. Opa, contador mais mais. O que, que ele vai fazer aqui? Bom, contador igual a 1, a gente está definindo, adicionando um valor no seu contador. Esse contador vai valer 1. Tá? Então imagine só, imagine, você tem um número 1. Se esse número for menor que 10 ou menor ou igual que 10, ou seja, 1 é menor ou igual que 10, é menor que, menor que 10. Então, contar mais mais. O contar mais mais vai fazer com que esse valor sempre cresça até chegar em 10, ok? O valor 10, nesse caso, como ele é o menor, igual, ele é obrigatório para a sua participação. Bom, printf porcentagem de inteiro contador, Ok? Eu acredito que dessa forma é mais interessante Ficar mais visível tá? Ele contando de 1 até 10 Vamos utilizar a função get O que, que essa função vai fazer aqui? Essa função ela fica te esperando Apertar enter para sair do seu terminal tá? é, é isso que ela faz Ok então vamos só executar GCC-C, GCC-O e X1. Tá? Vocês podem perceber que ele retornou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo junto. Ficou uma bagunça isso aqui. Cara. Então, para a gente fazer isso, a gente coloca um espacinho depois do porcentagem %D. Para que isso? Para a gente colocar um espaçamento de um valor para o outro. Tá? E ele está aqui esperando você dar um enter. Dá um enter, finalizou o seu processo. Vamos executar novamente, gcc-c, gcc-o e x1, tá? e ele não nos retornou corretamente, hum. o que acontece na realidade aqui é que eu não salvei o projeto, gcc-c, gcc-o e vamos executar, Dar um ctrl L aqui vocês podem ver todo o distanciamento, o um número para o outro tá? é interessante também a gente, por exemplo, colocar um barra N para ele ir pulando de linha né? uh, gcc c, gcc o e a gente executa aqui ó, ele pulou, foi pulando de linha tá? é, deixa eu ver o que mais é a gente pode trocar essa função get para uma outra função, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, a função system.pause. O que, que acontece? Ele vai ficar pausado, o seu terminal vai ficar pausado sem você esperando a sua ação, tá? PCC menos C, exercício 1, exercício C O, exercício 1 e X1, tá? E aí pressione qualquer tecla para continuar. Ele fica ali te esperando você fazer alguma coisa. E aí é isso. Tá, o pausa Pause faz isso. É, vamos né? fazer um outro exemplo. Tá, eu espero que vocês tenham entendido o For. Agora a gente vai passar para um exemplo um pouquinho mais interessante. Que é o While. O While é faça tal coisa enquanto estiver executando algum outro processo como assim? vamos utilizar esse mesmo exercício tá? int contador igual a 1 tá? contador igual a 1 enquanto while é, o seu contador for menor ou igual a 10 faça tal coisa o que, que ele vai fazer? ele vai mostrar é, os valores, né, como já mencionado, ele vai, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o for, tá? só que de uma forma diferente. É, barra n aqui, e a gente pode colocar um, é, por exemplo, aqui dentro, contador, mais mais, ponto e vírgula aqui no final. O que, que ele vai fazer? Ele vai ficar dentro desse laço. Isso daqui é um laço. Ele fica aqui dentro. E enquanto ele não chegar em 10, ou seja, aquele mesmo processo de 1 até 10, enquanto ele não chegar em 10, ele não vai sair desse laço. Tá? Ele fica infinitamente ali dentro. Bom, Ctrl L menos O x1 ele fez o mesmo processo tá o mesmo processo que o anterior só que de uma forma um pouquinho mais interessante só deixa eu dar um Ctrl S que eu esqueci de fazer isso não percam essa mania de ficar dando Ctrl S tá isso é muito interessante eu acabei esquecendo agora então o exemplo não foi ele fez o mesmo exemplo que o anterior tá e do for ele fez com o while okay? então ele foi de 1 até 10 quebrando a linha tá vou dar um exemplo mais interessante também é somando de 2 em 2 mais 2. tá então ele vai somando de dois em dois ou seja ele vai só mostrar pra vocês os números pares x então, c menos o vou só dar um ctrl-l aqui opa deu erro o que foi, o que foi isso é, ele não está somando de mais 2 tá? Esquece esse exemplo aqui que eu fiz Não deu muito certo uh, É, não deu muito certo Eu posso explicar esse erro aqui Posteriormente em um outro exemplo tá? ele, Por exemplo, ele pode Vamos lá, mais igual a 2 Vamos tentar fazer esse exemplo aqui uh, okay. Aqui, pronto É isso que eu queria ter feito é, ele vai somando sempre de 2 um, de dois em 2, dois, então 1, um, ou seja, mais 2 é 3, mais 2 é 5, mais 2 é 7, mais 2 é 9, bateu 10, opa, deixa eu parar lá o loop, tá? É isso que acontece. Uhum. Espero que vocês tenham entendido isso daqui, tá? Ele vai sempre adicionando mais 2 à sua conta. também agora ao penúltimo exemplo tá, o exemplo é um dos melhores exemplos, switch case, caso você digitar algum valor algum valor faça uma coisa, por exemplo se você quer um dia da semana, eu quero domingo então é o caso 1 então você vai e digita, eu quero o domingo, número 1 do seu teclado da 1 ele vai retornar domingo case 2 case ele vai retornar segunda case 3, terça e assim até o case 7, sábado tá? então a gente vai fazer isso, a gente vai demonstrar esse exemplo aqui uh, vamos lá uh, ok, int por exemplo, valor só excluir aqui é... só deixar um return zero aqui né como já mencionado ok então printf digite um valor de 1 a 7 então eu quero que a pessoa digita um valor de 1 a 7 Tá? Ou seja, de segunda a sexta. De segunda a domingo. Tá? Scanf, ou seja, eu quero que a pessoa leia. É, é, eu quero que o computador leia esse valor que será processado. Então, porcentagem de. E a gente vai guardar com e comercial o valor. A gente vai guardar na variável valor. Ok? Bom, switch valor. Essa aqui é a estrutura do case, então caso acontecer uma coisa, faça outra. É basicamente isso. A gente vai, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o default. Por exemplo, default printf valor inválido. O valor inválido, por exemplo, se você não digitar nenhum valor de 1 a 7 ou algum valor diferente de 1 a 7, é, ele retorna o valor inválido para você, tá? É, então, vamos lá. Case 1. Então, caso aconteceu o, o caso 1, deixa eu só colocar um break posteriormente. O que, que ele vai fazer? Printf domingo. Estamos no domingo, tá? O break diz a respeito do terminar o primeiro processo tese 2 break print f segunda bye e assim vai ok vou só também colocar o por exemplo o get aqui e vou também definir a variável uh, incluir a variável a biblioteca include conio.h ok Legal para vocês entenderem como funciona o case Caso o valor for 1 Faça isso Caso o valor for 2 Faça isso Bom Vamos fazer isso aqui funcionar Então GCC C Exemplo 1 GCC O Exemplo 1 E Exemplo 1 de CZ Então eu quero retornar Sei lá Terça-feira 3 Terça E aí a gente deu um outro Enter E a gente sai Tá? Por exemplo eu Retornar o... 7 sábado tá? saiu eu quero o digital valor 4 quarta saiu tá? então é assim que funciona um case nada muito complexo tá? uh, agora eu vou demonstrar para vocês uma coisinha mais interessante um, vou dar uma pitada aqui né? uh, deixa eu excluir isso aqui tudo eu quero Demonstrar para vocês como que vocês podem criar funções. O que, que uma função ela é? A função ela é um código mais enxuto, um código mais eficiente, onde você pode definir uma função em que retorne para você uma soma de duas variáveis. E você não precisa ficar somando todas as vezes. Vocês vão ver com exercícios, com. A mão na prática mesmo, tentar com pedir para vocês. Façam todos os vídeos. Façam todos os exemplos desse vídeo. Né? E o que, que eu quero que vocês façam? Tá? Eu quero que vocês procurem na internet. Eu posso até deixar um exemplo aqui de exercício na descrição do vídeo. Tá? E eu quero que vocês tentam fazer esses exercícios. Tentem fazer esses exercícios. Tá? E aí vocês verão que chegarão em um determinado nível. Onde você começa a repetir várias vezes o seu código, as mesmas coisas. É, isso não é interessante nem para o compilador, nem para o usuário. Tá? E aí a gente pode, por exemplo, fazer isso daí ficar mais simples de uma seguinte forma: deixa eu só arrancar o cone.h. É, a gente vai então criar uma função a gente vai definir essa função chamada int soma, tá? A gente vai receber o valor a e a gente vai receber o valor b na sua função. E a gente vai retornar esse valor, return, sempre somando a mais b. É isso, é isso que eu quero. Sem mais delongas, é isso que eu quero fazer funcionar. Ok, tá? Então a gente vai vir aqui embaixo, a gente vai definir int x igual a, sei lá, 5, e Y igual a 2. Tá? XY igual a 2. Uh, ok. Print F opa. Print F soma dois pontos, porcentagem d barra n, fazendo uma quebra de linha, e a gente chama a função adicionar, passando os valores de x e y. E a gente retorna 0 aqui, né, como é uma função return de int. Return zero. Tá? Então é assim que funciona. Eu te... Coloquei o breakpoint. Break Isso aqui você utiliza em debug. Tá? Isso aqui eu acabei de fazer. Aqui. Bom, a gente claramente pode dar uma melhorada nesse exemplo. Vou só demonstrar para vocês como funciona. Então, GCC C exemplo 1 opa deu alguma coisa aqui? É soma, tá? É que eu coloquei na no exemplo ali. Que eu estou seguindo, tá? É, eu coloquei adicionar, estou modificando aqui. GCC -C, ponto de zero, ponto c né? A gente compila agora e a gente executa. Olha, deu uma soma de 7. Então o que, que ele está fazendo aqui? Ele está vindo aqui ele está passando os valores de x e y, x vale 5, y vale 2, Ali entra dentro dessa função aqui e ele nos retorna a mais b. Vou demonstrar para vocês uma outra coisa aqui, muito interessante, então a gente pode simplesmente apagar isso aqui, a gente pode vir aqui e colocar os valores manualmente, 5 e 6, 2, e vai retornar o mesmo valor, tá? É, gcc menos c exemplo 1 gcc menos o exemplo 1 e por exemplo executa ele vai tornar 7 bom a gente pode por exemplo colocar aqui o valor 10 né e ele vai retornar 15 o que, que a gente pode fazer? a gente pode fazer uma calculadora cara. a gente pode vir aqui int soma, então a gente quer int subtração então a gente vem aqui, int a int b é, Return, por exemplo, a menos b é, Int divisão, int a, int b Return a dividido por b A gente também pode int eh é, é, soma, subtração, divisão, multiplicação multiplicação int a, int b return a multiplicado por b ok? e aí a gente vem aqui no código principal e a gente pode fazer né, as nossas devidas chamadas então printf, ok, soma quero fazer uma subtração é, então a gente chama aqui a função de subtração. Tá? A gente pode fazer também a divisão: divisão. Então, divisão. E a gente também pode fazer é, a multiplicação: multiplicação desses valores aqui. Multiplicação. Tá? Então, vamos compilar. E aí a gente tem os valores. Então, soma é 15 subtração menos 5, ou seja, a ordem aqui está diferente. Então, subtração, ele vai vir aqui, olha, ele vai... Esse aqui é o valor A, esse aqui é o valor B. Vocês podem ver, ó, ente A, int B, tá? Aqui ente A, ente B. Ele vai vir, chamar, entrar dentro dessa função. Ele vai pegar o A, fazer ele menos B, então, o menos é 10, então, menos... 10 com mais 5 é menos 5 e a gente também tem a multiplicação a divisão, no caso A dividido por B, ou seja 5 dividido por 10 tá, não é interessante né então a gente pode fazer, por exemplo 10 dividido por 5 ok ele vai nos retornar um valor mais interessante, e a multiplicação 5 vezes 10 então, GCC C, GCC O e XZ, ele vai retornar aqui para vocês, tá? Bom, é, deixa eu ver aqui o que mais, o que mais. Eu acho que para essa aula aqui ficou é, interessante né, o conteúdo, eu quero que você, como já mais uma vez, Faça todos estes exemplos que passei dentro dessa aula Para que você tente entender, tente compreender Se você tem alguma dúvida, é, coloque no comentário tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar aquele joinha, compartilhar Fazendo o favor, que você me ajuda demais Assim que você se inscrever, não esqueça do sininho tá? É, posso posteriormente fazer algum outro exemplo é, Em linguagem C para vocês, dar uma aula mais interessante, tá? E para isso eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal e deem joinha nesse vídeo. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado por você que ficou o tempo todo aqui. Um abraço e até mais.